Desperta o mundo ao som no meu tambor Desperta o mundo ao som no meu tambor Olá galera amada, olá gente boa, gente bacana que me acompanha pelas mídias sociais Eu sou Paulo Sérgio Oliveira, eu tenho aqui um convite especial para você Estarei todas as quintas-feiras, ao vivo, à noite, interagindo com você no programa Paulo Sérgio Oliveira em Frequência Maior, trazendo muita música, muita alegria, muita conexão, muitas receitas do despertar, muitos ensinamentos e também convidados especiais da área de cura, da área de transcendência. Espero você para interagir ao vivo comigo aqui. Até lá. 好嘞好嘞好嘞